E hoje vou conduzir você numa auto-hipnose para atrair abundância. E quando eu falo de abundância, eu não estou falando apenas de abundância financeira, de dinheiro. Eu estou falando de abundância, saúde, plenitude, amor. O que você sentir ou precisar de abundância, algo que realmente seja mais do que o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Então, assuma uma postura confortável. E desligue tudo aquilo que possa incomodar você com os olhos ainda abertos por favor imagine que à sua frente há um grande círculo esse círculo daqui a pouco vai começar a se movimentar e os seus olhos vão seguir este círculo girando no sentido horário ou anti horário Mantenha os olhos focados naquele círculo e ele começa a girar agora faça um círculo bem grande com seus olhos Gire para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda, para cima, direita, para baixo e para a esquerda, mexendo apenas os olhos a cabeça fica totalmente estática. E o círculo vai aumentando de velocidade e você vai girando e aumentando ainda mais a velocidade no movimento dos olhos. Você vai percebendo que você está acordado, consciente, ouvindo completamente a minha voz. E quanto mais os olhos giram, mais você vai percebendo os olhos cansando, pesando, querendo fechar. E agora, suavemente vai diminuindo o movimento e vai fechando os olhos. Com suavidade, conforto e segurança. Agora, imagina que este relaxamento dos olhos se espalha para o rosto, para o pescoço, até o dedinho do seu pé lá embaixo. Todos os sons que você ouve aí fora não atrapalham, pelo contrário, ajudam você a relaxar ainda mais. E quanto mais fundo você vai, mais você se permite sentir e espalhar esse relaxamento que se espalha pelo corpo inteiro. Agora, imagine que com esse relaxamento você vai tomar um banho de uma cachoeira de luz. Imagine que lá em cima existe uma cachoeira linda. E ao invés de ser uma água comum, é uma água de luz, ou apenas uma luz líquida, se você preferir. Essa luz tem a cor que você desejar, é a cor que ajuda você a relaxar. Confie um na sua mente. Você vai percebendo que aquela água desce e quando ela toca a sua cabeça, o seu corpo vai relaxando também e a sua mente também vai relaxando. Permita que a sua mente apenas acredite nisso. Permita apenas que você sinta isso. Não há necessidade de ver a água. Apenas a permissão que você precisa dar para sua mente acreditar nisso. Faça de conta que essa cachoeira está agora envolvendo o seu pescoço, os seus ombros. E você vai imaginando que esta luz líquida começa a se espalhar pelo seu corpo inteiro. E agora eu vou contar de 10 até 1 cada número que eu contar, imagine que esta luz se espalha por todo o seu corpo e você vai aprofundando o seu relaxamento. 10. Imagina o um relaxamento se espalhando pela sua nuca, pelo seu pescoço, pelos seus ombros. 9. Quanto mais essa luz líquida se espalha como uma massagem, você relaxa mais. 8. Permita que esse relaxamento... Leve você mais profundo, ainda. Sete. Sentindo-se cada vez mais leve. Seis. Permita-se perceber qual a parte do seu corpo que já está mais relaxado do que as outras. E permita aquele relaxamento se espalhar ainda mais. Seis. Solte o corpo. Sete. Sinta cada dedo. Pesado. 5 Aqueles grandes músculos. Solta. 4. Isso. Perceba que é tão mais fácil relaxar agora. três, um pouco mais. 2, ainda mais, é mais. um, Faça todo o corpo e a sua mente relaxar. E eu confio tanto na sua capacidade. Eu vou ficar em silêncio por alguns segundos. E enquanto eu fico em silêncio, permita-se relaxar mais ainda. Todos os sons que você ouve vão ajudar você a relaxar ainda mais. Porque você pode, porque você quer. Daqui alguns segundos eu volto a falar contigo. Enquanto você aprofunda este relaxamento físico e mental, entenda. Que a abundância não é ter apenas o necessário para sobreviver. E também, não é errado ter a mais. Pelo contrário, quando você tem a capacidade e a possibilidade de aproveitar a vida, relaxar, curtir a sua família, sem se preocupar com o que você tem que fazer ou alcançar em seguida, é o que nós chamamos de abundância. Quando você tem a mais para aproveitar o seu momento. A verdadeira prosperidade não começa no bolso ou no banco, a verdadeira prosperidade começa na sua atitude mental, é a sua atitude mental que precisa mudar para transformar a sua necessidade ou carência em abundância, é a sua atitude mental que vai gerar abundância ou escassez e você tem total liberdade para escolher aquilo que te deixa mais feliz. Esta nova atitude mental positiva é o que você já está começando a criar na sua mente. A abundância pode vir de várias formas e o dinheiro é apenas uma dessas ilimitadas formas. A sua vida já pode ser mais abundante do que você percebe. E você não vai apenas aumentar a abundância financeira, mas você vai se tornar consciente dessa abundância em todos os seus aspectos, em sua vida a partir de agora, a abundância significa uma vida harmoniosa, como uma casa cheia de música, um trabalho onde você se sente valorizado, um relacionamento significativo, paz interior silenciosa com força e crescimento espiritual e emocional, agora você entra numa nova fase de abundância em sua vida, você vê a abundância ao seu redor, na natureza, nos campos e nas florestas, nos rios, nos mares, no fundo da terra e no alto do céu. a abundância para todos. Essa abundância está agora dentro do seu corpo. Sinta o seu coração batendo. Sinta a sua respiração funcionando. Sinta a circulação sanguínea dentro de você. Tudo isso é dado para você. Isso chama-se abundância. Você recebe mais do que simplesmente precisa. E você se sente feliz com isso. Você recebe esta abundância com alegria e prazer. Permita que o sentimento de gratidão agora envolva o seu corpo, envolva a sua mente, envolva cada um dos seus órgãos, envolva cada uma das suas células. Imagina que este sentimento de gratidão está indo para o nível mais profundo do seu DNA. Enquanto fico em silêncio por alguns segundos, Permita-se agradecer mentalmente, ou se você preferir falar em voz alta, não importa. Permita-se agradecer agora tudo que o seu corpo tem feito para você. Não importa o que aconteceu com o seu corpo ao longo da sua vida, ele ainda está aí para você. Então, comece a gerar uma atitude de abundância na sua vida agora, enquanto eu fico em silêncio. Agradecendo tudo o que o seu corpo lhe deu e está te dando agora. E vá mais fundo. Com esta percepção daquilo que você já tem em sua vida, você se sintoniza com este sentimento de abundância que está à sua volta, como se você fosse um rádio sintonizando a estação da abundância para sua vida se você preferir você pode imaginar que você é um imã que atrai a abundância para você e você além de ser atraído é guiado em direção a essa abundância e para atrair essa abundância você agora age e pensa como alguém que já possui essa abundância você sorri com frequência imagine-se sorrindo agora para o seu espelho para seus amigos, familiares, bichinhos de estimação e permita que este sorriso apareça agora em seu rosto e sorria para si mesmo e para atrair essa abundância você começa a perceber que um sorriso iluminado torna tudo mais fácil e limpo. então torne-se consciente desse sorriso em seu rosto agora e comece a mudar a sua atitude mental você começa a perceber que as palavras positivas e alegres utilizadas com frequência refletem essa atitude mental interna positiva e como imã, você fortalece aquilo que é bom para você. Você elogia os outros com honestidade e sinceridade. Você observa aquilo que é realmente bom nas pessoas à sua volta. E acima de tudo você também se felicita e agradece a si mesmo por tudo que você faz na sua vida. Você gosta de ouvir atentamente os outros e eles gostam de ouvir você. Para atrair a abundância, você encontra o significado e alegria no trabalho que você faz, suas atividades e serviços aos outros. Para atrair a abundância, você faz cuidadosamente listas de seus objetivos, seus ideais e seus planos, especialmente quaisquer planos de ação. Você escreve detalhadamente o que vai conseguir, como realizá-lo e quando vai conseguir isso. Você faz metas realistas de curto alcance e metas razoáveis a longo prazo. E então, você simplesmente sai para alcançar isso. E muitas vezes acredita que está muito à frente dos seus objetivos. Para atrair a abundância, você faz amigos e se associa com pessoas positivas, criativas e ativas. Pois você percebe que você está sempre influenciado pelas pessoas ao redor e com você. Portanto... É essencial que você escolha sabiamente aqueles com quem você trabalha, jogue, viva, ama e cresce. Pessoas positivas e felizes encorajam e inspiram, assim como você, que encoraja e inspira as outras pessoas. Para atrever a abundância, você limpa todo o excesso de confusão em sua vida. Papéis velhos, cartas velhas, roupas que não servem mais, livros que não corroboram com a sua atitude mental, você simplesmente elimina. Algumas coisas vão para o lixo reciclável, outras você dá para outras pessoas que precisam daquilo e você se sente bem com isso. E à medida que aquelas velhas coisas estão sendo descartadas da sua vida, você experimenta uma nova liberdade e leveza, uma vida sem carga, sem fardo, e começa a preencher aqueles velhos espaços vazios com amor, abundância e satisfação. Para atrair a abundância, você se permite rir com frequência e alta. Seu senso de humor se expande com um hábito de sorrir dia após dia. Com felicidade e risada, você atrai novos amigos, pessoas positivas que riem e aproveitam a vida com você. Com alegria e risada, você melhora a sua saúde e aparência. Você riu e o mundo ri com você. Você faz as pessoas rirem todos os dias, pois a risada é como uma massagem interna. Para atrair abundância, você abre a porta para cuidar da sua aparência exterior e interior. Você abre a porta para agradecer e elogiar os outros e a si mesmo, sorrindo cada vez mais. E você também lista seus objetivos e seus planos de ação. Você expande o seu mundo para atrair mais amigos, porque todos esses seus amigos refletem o seu cuidado mental. E aqueles amigos que não corroboram com a sua atitude mental de abundância, a vida simplesmente vai colocando-os em outro plano. Repita para si mesmo agora. Eu mereço a abundância. Eu mereço a abundância. Eu mereço a abundância. Eu mereço a abundância. Eu mereço a abundância. Eu mereço a abundância. Eu aceito, Eu aceito a abundância. Eu aceito a abundância. Eu aceito a abundância. Eu aceito a abundância. Eu aceito a abundância. A prosperidade existe em todos os lugares. A prosperidade existe em todos os lugares. A prosperidade existe em todos os lugares. A prosperidade existe em todos os lugares. Eu sou um imã da abundância. Eu sou um imã da abundância. Eu sou um imã da abundância. Eu atraio a abundância em todos os lugares. Eu atraio a abundância em todos os lugares. Eu atraio a abundância, abundância em todos os lugares. Eu percebo a abundância na minha vida. Eu percebo a abundância na minha vida. Eu percebo a abundância na minha vida. Eu aceito a abundância. Eu aceito a abundância. Eu aceito a abundância. Eu aceito a abundância. Eu aceito a abundância. Eu, a abundância. Eu, a abundância. Eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. muito bem, a partir deste momento, Permita que essas verdades façam parte da sua atitude mental diária. E repita para si mesmo, para si mesmo, estas verdades durante o seu dia inteiro. Mesmo que não esteja em auto-hipnose, repita para si mesmo, porque você criou agora em sua mente profunda o seu subconsciente. Você criou este gatilho mental. Sempre que você repetir para si mesmo algumas dessas verdades, Repetidas vezes durante o dia, o seu subconsciente vai acreditar cada vez mais que você é o um ímã da abundância, que você está atraindo a abundância em todos os aspectos e que você se torna cada vez mais abundante porque você vê a abundância em sua vida. Eu tenho plena certeza que a sua vida será cada vez melhor a partir de agora, porque eu acredito em você. Espero que tenha gostado dessa auto-hipnose. Peço que compartilhe com seus amigos, porque quanto mais pessoas conhecerem o poder da mente delas, mais abundância haverá para todos.